Vem cá, funcionário do BBB, no final do ano ganha peru de Natal ou ganha cooler? Hum. Tomara que cooler, né, minha filha? Pra... Como é que a gente faz pra saber... Eu posso ligar pro card? É, pessoal, falta pouco para a estreia do BBB22. E no vídeo de hoje, eu Bruna Sica vou revelar a lista dos famosos cotados para entrar na casa mais vigiada do Brasil, que dessa vez vai ter a apresentação do Tadeu Schmidt. É, quer conferir tudo isso e muito mais? Então ó, se inscreva no canal e vem descobrir agora! É pessoal, sai ano, entra ano o BBB sempre é o assunto do momento sim E dessa vez não poderia ser diferente né Você já sabe que muitas novidades vão ter para a edição de 2022 no Big Brother Brasil Sim, Tadeu tá Schmidt na apresentação, a Dani Calabresa no CAT BBB e muitas muitas outras novidades para essa estreia de 2022, mas agora todo mundo quer saber quem são os famosos que vão participar do BBB fazendo parte do grupo Camarote, sim. E agora, sem enrolação A, ah, só uma enrolação pequenininha, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e eu convido você a deixar um comentário falando qual famoso você gostaria de ver na casa mais vigiada do Brasil, participando do camarote do BBB. Vamos para a lista agora. Eu estou aqui com a minha colinha porque é muito nome, é muito famoso aí para participar do BBB22. E eu começo falando dela, Lu Andrade. A ex ruge a cantora, é sim uma das cotadas para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Lu Andrade é o primeiro nome desta lista. O segundo nome dessa lista aparece ele, o cantor Naldo Bene. Sai ano entra ano, o Naldo sempre aparece na lista para participar tanto do BBB como também na Fazenda mas nunca é confirmado. Desta vez, algumas pessoas especulam que sim, ele vai entrar no BBB, porque até o momento ele não divulgou nenhuma agenda de shows para os meses de janeiro e também de fevereiro. Será que o Naldo dessa vez vai entrar no BBB? Interrogação. O terceiro nome que aparece nessa lista também é a ex-Panicat e a ex-Legendárias, sabe o Legendários? Que foi comandado pelo Marcos Mion lá na Record TV. Estou falando dela Juju Salimene. Sim, ela aí ó, está com os preparativos. Até agora nas redes sociais ela mostrou um tratamento capilar que ela está fazendo e ela tirou todo o alongamento, todo o aplique dela, falando que ela precisa fazer esse tratamento. Mas, segundo informações de bastidores, tudo isso porque ela quer estar renovada e entrando com alongamento, tudo é prejudicial ao cabelo e ela não quer passar esse perrengue lá na casa mais vigiada do Brasil. Então, o terceiro nome cotado para entrar no BBB é a Juju Salimene. O quarto nome dessa lista é a rebelde, a eterna rebelde, sim. Estou falando da Sofia Abrão. Ela que é cantora, atriz e também apresentou o video show por comentar várias vezes a edição do BBB e ela sempre soltava aí, né, que ela gostaria de participar algum dia do BBB, será que isso vai acontecer? Interrogação mas ela sim, Sofia Abrão tá aí cotada para entrar no BBB um outro ex-rebelde Brasil, que também está cotado para entrar, é o ator Arthur Aguiar sim, ele é o ex-rebelde ele fez diversas novelas também e também, né, é casado casado, interrogação, né sai toda vez se ele tá com a Maíra Cardio, não que uma ex bebê também, mas ninguém sabe se ele se tá realmente namorando com ela, se voltou ou não, voltou a ser casado ou não, mas Arthur Ekiara está aí, ó, cotado para entrar no BBB. É pessoal, tá vendo aí vários nomes aí que alguns veículos aí ninguém divulgou e essa lista você tá vendo aqui no canal. Quer saber mais novidades do Big Brother Brasil 2022? Assiste esse vídeo aqui, ó, com todas as novidades, data de estreia, quantos episódios, tudo isso. No vídeo, as novidades do BBB22. Então, ó, depois desse vídeo, seleciona o um card aqui e assista, combinado? Continuando aqui a nossa lista, eu já falei aqui dos rebeldes, tudo, né? Agora o sexto candidato a entrar no BBB é o ginasta Arthur Nori. Será que ele vai entrar? Será que ele vai aceitar esse desafio de entrar na casa mais vigiada do Brasil? Interrogação. Mas ele está cotado sim. Um outro nome aparece aí. A cantora. Lembra dessa música aqui? Eu vou até cantar um pouquinho. bom chi bom, bom bom bom bom Bom chi, bom chi bom bom bom já sabe, né? Estou falando da cantora Carla Cristina, ela que é ex-vocalista aí da banda As Meninas, esse sucesso todo que fez, e ela sim continua na carreira solo, mas ela é apontada como a nova integrante do BBB. Será que Carla Cristina vai mostrar que o bom chi, bom bom bom vai fazer sucesso no BBB? Interrogação. Confesso que eu queria muito, torço pra Carla entrar e essa lista ser confirmada Eu acho que ela tem tudo a ver e ela merece sim esse destaque, sim, para todo o Brasilzão Sim, a palavra do vídeo de hoje é sim Continuando, pessoal E um outro nome aí é do youtuber, ele, Álvaro Charo É assim que eu acho que fala, né? Dessa vez o Álvaro Charo também é ele que é bem humorado Tá sempre nas redes sociais com muita simpatia e tudo Contagiando diversos amigos famosos, ele está sim apontado como um dos favoritos para entrar no BBB. Um outro nome é da cantora, atriz, e olha, tem uma voz que merece respeito toda vez sim. Estou falando dela, Negra Lee, também é apontada para entrar no BBB 22. Um outro nome é do cantor, opa, é do ator Jonathan Azevedo. Ele que fez o Sabiá na novela A Força do Querer. Lembra? Fez um sucessão, foi até reprisado agora na época de pandemia. E ele aí, ó todo mundo está especulando, todo mundo está falando que ele vai entrar no BBB. Um outro nome aqui aparece Ela é fanqueira, super simpática Fala sempre o que quer na lata Estou falando da MC Carol Ela sim é apontada para entrar no BBB 22 com Tadeu Schmidt O que, que isso vai acontecer, hein, pessoal? Outro nome apontado é também a cantora esse nome, poucas pessoas estão falando que ela vai entrar, mas segundo informações de bastidores o nome dela é confirmado sim, e várias interrogações aqui, ó, surgem ao nome dela, estou falando da cantora Lauana Prado será que ela vai entrar ou não? Eu entrei no Instagram dela e ela na agenda de shows ela só tem até o dia 30 de dezembro de 2021 então, ó, dando aí uma deixa para entrar na casa mais famosa do Brasil. Continuando, o outro nome é do ator, que tem aquela pintinha, não sei que lado que é, mas o Abby Johnson também está cotado para entrar no BBB22. Um outro nome é dela, sai ano, entra ano, não só para o BBB, mas como a Fazenda, tudo, o nome dela sempre é especulado e todo mundo fala que ela vai entrar. Estou falando dela, Lívia Andrade, a ex-apresentadora do Fofocalizando do SBT. Sim, ela deixou a emissora já há um bom tempo, Volta e meia ela faz várias viagens e ela deu uma pausa aí na carreira dela na televisão. Até então, esse descanso de imagem, todo mundo fala aí nos bastidores que é proposital para que ela sim aceite o convite que ela vá para a casa mais vigiada do Brasil. Será que Lívia Andrade dessa vez vai ser confinada a algum reality show? Interrogação. E olha, se a Lívia Andrade entrar, entrar, vai dar muito fogo no parquinho? Sim. E por falar em fogo no parquinho, ela também, viu? Sai ano e entrando é o sonho de consumo de todos os diretores, de todo mundo, pra ver ela confinada. E eu confesso: se ela for confirmada mesmo, eu vou ficar 24 horas assistindo e minha torcida. Já falo aqui pra todo mundo que acompanha o canal e sabe do meu amor, né? Carla Pérez é cotada. É convidada sim para apresentar, não, para participar do bbb 22 Será que dessa vez Carlinha vai aceitar? Ela sempre negou aí, né, participar de reality shows de confinamento. Mas será que dessa vez ela vai aceitar? Você aí que é fã de Carla Pérez? Acha que Carlinha vai aceitar? Sim ou não? Deixe o seu comentário. Ah, e se você também é fã de Carla Pérez, assista um vídeo que eu fiz super especial falando dos 15 fatos de Carla Se o card aqui e assista depois desse vídeo, combinado? Continuando agora, eu vou dar um ping-pong dos cotados para participar do BBB. Essa lista que eu vou falar agora é bem rápida, é só os nomes mesmo, viu? Que está sendo especulado por jornalistas, sites, redes sociais e por aí vai. Mas também nada confirmado dessas participações aqui e até isso o Boninho já desmentiu algumas participações. Mas alguns anos anteriores, o Boninho falou não de algumas participações, mas quando teve a estreia do BBB, todos nós vimos e vimos, né, de olho, né, na casa mais vigiada do país, o Big Brother, o famoso que ele negou, mas estava lá participando do BBB. Então o ping-pong rapidinho desses nomes que eu vou falar agora são a Nayara Azevedo, a cantora, o ator Rodrigo Simas, o jogador de vôlei Rodolfo Santos, a apresentadora Astrid Fontinelli, A youtuber e também casada com o Zé Felipe Que eu gosto muito Eles são um casal muito fofo, muito bem humorados É a Virginia Fonseca E ela, que adora um popozão Que dança muito, canta muito E eu adoro, mas eu acho que um nome muito forte Para entrar no BBB, mas... Tudo é possível, né? Estou falando dela, da Lecha. Então, pessoal, esses são os nomes cotados, os famosos cotados, para entrar na casa mais vigiada do Brasil, que é o BBB. Então, ó, você já sabe, todo mundo aqui vai dar uma espiadinha e se essa lista for atualizada, a qualquer momento eu vou contar aqui no canal. Então, você já sabe, ó, selecione aqui, se inscreve no canal para você conferir tudo isso e muito mais comigo, combinado?